Quem observa ela em se preparando para ir trabalhar, nem imagina que pouco tempo atrás a rotina dela era bem diferente. Após morar por 15 anos em um sítio, se mudou com a família para a cidade de Nova Mutum. Foi em busca de oportunidades. O emprego é fruto da participação dela no projeto Jovens do Futuro. Eu morava no sítio, né, que fica a 150 quilômetros aqui de Nova Mutum. Tinha escola lá, mas assim não tem cursos para você se profissionalizar lá. Na verdade, é um orgulho, né? porque eu tive a oportunidade de dar aula para ela ir no Centro Social e, através de lá, a gente vê, a gente pode constatar, na verdade, que ela, ela queria fazer a diferença, né? ela queria aproveitar aquela oportunidade. O projeto do qual participou é um dos vários desenvolvidos em de Nova Mutum na área social. Além dele, há os que buscam capacitar adultos e os voltados a estimular crianças e adolescentes por meio de atividades artísticas como a música, o teatro, a leitura e o desenho. Em dezembro de 2016, várias dessas ações passaram a ser realizadas no Centro Social Desenvolver, um espaço moderno e aconchegante com instalações dignas de países de primeiro mundo. Tudo isso só foi possível graças à participação da Justiça do Trabalho, que entendeu a relevância da obra e destinou recursos de uma ação judicial para a concretização do sonho. Os valores são oriundos de um acordo firmado pelo Ministério Público do Trabalho com a empresa BRF pela não concessão do intervalo para a recuperação térmica. Uma das cláusulas do acordo previa que esses valores seriam destinados para projetos e ações do próprio município. Um deles foi o Centro Social Desenvolver. Localizado às margens da BR-163, Nova Mutum é um dos municípios mato-grossenses que vivenciam um boom do agronegócio. Somos o portão de entrada aqui dos municípios do agronegócio, onde é, o crescimento é, é diferenciado de muitos outros municípios. Né? E o município tem que se adequando, né? tem que ir buscar alternativas para atender as demandas que, que vão surgindo. Então é, essa parceria aí com a Justiça do Trabalho foi fundamental. Porque que nos possibilitou, então, a ampliação desses projetos sociais. Inaugurado em dezembro de 2016, o Centro Social está situado em um bairro de famílias carentes e conta com toda a infraestrutura necessária para promover a aprendizagem. Aquele que começou de um terreno lá, todo empoeirado, sem uma estrutura, sem nada, sem asfalto, hoje se mostrou como um, um polo de atração e de referencial social para aquela comunidade carente todo, o Centro Social atende em média 500 pessoas, de gestantes a idosos. Uma das alunas é a dona Cleusa, que busca nos cursos de corte e costura, aperfeiçoar a profissão garantir uma renda extra. Um dinheirinho extra, muito bem-vindo, me ajuda a comprar meu leite de todo dia, meu pão. E os jovens também vivenciam essa mudança. A gente... Ver o desenvolvimento da, da criança, né, quando ela chega aqui de uma maneira, às vezes com um comportamento um pouco é, agressivo, diferente, assim, e a gente percebe essa mudança né, durante o tempo, isso é muito muito gratificante. Eu tenho depoimentos de alunos que, que fala que a dança mudou muita coisa, convívio social, convívio dentro da família. e Vai transformando, transforma desde o comportamento, postura na sociedade, a gente procura sempre focar em, em tornar eles cidadãos críticos, fazer com que eles tenham vontade, tenham garra, tenham ânsia pelo aprendizado. Para quem julga, ver o projeto Transformando Vidas tem um sentido especial. Mais do que você simplesmente ser um mero julgador, você poder fazer uma destinação social e ver com que o seu trabalho vai produzir frutos não só agora, mas para o futuro, nos deixa gratificante e sabemos que então que a nossa função não se encerra só dentro de um processo julgando horas extras vezes o prévio é muito mais do que isso e a parceria entre a justiça do trabalho e a cidade de nova Mutum não se restringe apenas à construção do centro social a desenvolver aqui também é implantado o projeto primeiro passo voltado à inserção de jovens no mercado de trabalho por meio da lei de aprendizagem o senai é parceiro ofertando cursos de qualificação o primeiro passo é um projeto idealizado pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e executado com o apoio de parceiros. Ele tem como foco profissionalizar jovens e inseri-los no mercado de trabalho por meio da Lei da Aprendizagem. E um detalhe em especial tem contribuído para o sucesso dele em Nova Mutum. Os alunos escolhidos fizeram parte do projeto Jovens do Futuro realizado no Centro Social Desenvolver. A gente tinha uma certa dificuldade antes que era para poder encontrar vagas para encaixar os jovens que fazem o, o, essa pré-capacitação com a gente. Então, essa parceria da implantação do Programa Primeiro Passo supriu essa necessidade, então ficou perfeito. Eles fazem a pré-capacitação deles junto no, dentro do Jovem Futuro, fazem a seleção com as empresas, né? eles são pré-selecionados aqui dentro, vão para a seleção, para entrevista dentro das empresas, aqueles que são aprovados, então eles dão já uma segunda etapa quando eles vão fazer a capacitação deles através do programa Primeiro Passo. Para nós é muito gratificante poder ter sido nomeado para participar desse projeto tão importante desenvolvido pelo Tribunal. A pessoa hoje em dia, se ela não, se ela não correr atrás do conhecimento, o conhecimento não vai vir até ela, não, não cai do céu essas coisas. O primeiro passo é essa oportunidade de mostrar para o adolescente que tudo passa pela educação, pela capacitação, ou seja, é o primeiro passo para sair daquele círculo vicioso de pais analfabetos, pouco capacitados, de, de trabalhos é, que, sem muita perspectiva de vida. E ela se emociona ao falar do envolvimento do Judiciário Trabalhista nessas ações. Ser partícipe de um projeto como o Primeiro Passo me enche de muita emoção e de muito orgulho de poder participar da construção da cidadania de jovens carentes.